você que se liga no Rio Mafra Mix, nossas redes sociais, nossa web rádio. Hoje eu recebo a Adriana Moro e a Vivian Ela que elas que são é, coordenadoras do CAPS, a Adriana de Mafra e a Vivian de Rio Negro. E a gente tem um tema hoje é, especial, é um tema lembrado no dia 18 de maio, que é a luta antimanicomial. Então o nome é difícil, né? O que, que é essa luta? Sejam muito bem-vindas, Adriana e Viviane. Vamos começando a falar o que, que é essa luta, é uma palavra até difícil, vem de manicômio, como, como que é isso? Então, primeiramente agradecemos a oportunidade, né? Eu e a Vivi, e de estar aqui falando sobre esse assunto que é tão é, importante para nós e respondendo aqui é, sobre o que é essa luta né, antimanicomial é justamente é, a gente não querer que voltem mais os manicômios. Né? O que, que eram os manicômios? É os chamados aqueles hospitais psiquiátricos é, da maneira antiga que deixavam as pessoas, às vezes a vida inteira, trancafiadas é, por motivos que não, não tinham condição médica, né? Por motivos até mesmo de ordem social, moral, né? E que a gente não quer mais que é, se volte a esse modelo. Nós queremos cada dia mais que o cuidado seja feito em liberdade. Vivian, seja bem-vinda. Suas primeiras colocações nesse tema. Então, obrigada. Também quero agradecer né, a oportunidade de estar falando. Todo ano, eu acho que algumas pessoas até já estão acostumadas é, com ações que a gente acaba fazendo e estando na rua para poder falar sobre saúde mental no geral, né? E dentre datas que a gente tem no ano, a gente tem o 18 de maio, que é a luta antimanicomial, essa palavra bem boa de se falar, mas é para todo mundo não esquecer, né, Adri? Isso. E que a gente planeja sempre ações no intuito de trazer é conscientização mesmo à sociedade, no sentido de que, quando a gente fala de saúde mental, é, todos nós somos responsáveis pelo cuidado, pelo tratamento, né? É, saúde mental tem muito a ver com a relação que a gente tem em, na família, no social, no ambiente de trabalho, com colegas. Então, não é uma coisa que, que está restrito a um ambiente né? É, é hospitalar. Então, no hospital a gente trata sintomas graves, mas a gente não trata o sujeito. E aí a gente precisa estar fora. Então, por isso que a gente tem que estar tá, é, lutando com essa data para que a gente realmente não tenha retrocessos, né? Porque isso é algo que nos... Que nos amedronta de alguma forma, porque sempre existe a possibilidade de acabar todo esse. É, toda a conquista que a luta já trouxe né, para a questão da saúde mental e de repente acabar e a gente voltar, aí retroceder mesmo nessa questão de tratamento. Mas se existe uma luta anti-manicômio, é porque existe é, opiniões, existe uma luta, talvez pequena, mas existem pessoas a favor do manicômio ainda. É, o que a gente percebe e, e é esse movimento, né, nós temos várias pessoas com diferentes opiniões. É, a nossa opinião, é, particularmente, nós é, bebemos das mesmas fontes, né, eu com a Vive e acredito que aqui na nossa, na nossa região como um todo, que é, é precisar do hospital somente quando estritamente necessário. E não necessariamente de uma internação de longa permanência, porque nós, nós podemos ter aí uma internação é, de 24 horas que vai tirar um exemplo, né? Que vai tirar um dependente químico de um delírio tremens, né? Que é uma situação que acontece quando a pessoa que bebe durante muitos anos, né? Ou que usa droga, né? Durante muitos anos, ela acaba é, ficando com a sua saúde tão debilitada que quando para de usar, ela tem uma síndrome que vai desde tremores intensos, ela pode convulsionar, né? e por isso ela vai precisar desse tratamento. Esse tratamento, ele não precisa ser de longa permanência, né, como era antigamente. E também a parte moral, né, porque quando a gente fala em tratamento em liberdade e os dispositivos que nós estamos lutando para ter, né, aqui na nossa região, Rio Negro e Mafra, nós temos, é, pela lei, né, é, é, que rege hoje a saúde mental, nós temos o CAPS 1, que é um CAPS que é generalista, né, tanto é, os dois municípios têm esse tipo de caps que vai cuidar de todos os transtornos é, persistentes né, e graves. E o que, que quer dizer isso? São aquelas pessoas que realmente a gente não consegue manter na atenção básica que é lá no posto de saúde do território. Porque é, as pessoas que têm é, doenças mentais, transtornos mentais ou como as pessoas né, estão acostumadas... A, a ouvir falar, que são as pessoas que têm depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e até mesmo dependentes químicos e ansiedade, elas podem ser tratadas no seu território, né? Tudo vai depender do grau dessa doença, né, se essa doença ela está agravada e de repente a pessoa precisa de outras estratégias que não só esse acompanhamento, que é um acompanhamento mais é, restrito à, à parte básica da saúde, que é o que, como a gente chama, né, atenção básica, atenção primária, que dá esses, prim esses cuidados mais primordiais, ela acaba sendo encaminhada para o CAPS. Né? que é um dispositivo onde a gente faz um tratamento multidisciplinar, onde a gente tem desde o assistente social, o terapeuta ocupacional, é, o psicólogo, o enfermeiro, temos o um médico, mas o tratamento não se, é, se condiciona só ao remédio e ao médico. Como a Vivi já falou, é a reabilitação é, como um todo. Às vezes é a moradia, às vezes é a renda, às vezes são as relações né, é, interpessoais, as relações familiares, é, o contexto da falta de trabalho. É, então, são vários, várias questões que interferem aí na saúde mental do indivíduo. Então, é, é essa luta, é fazer com que não se volte o antigo modelo de tudo que a sociedade é, talvez é, não goste, repudie ou sinta se incomodada, né? É, coloque dentro de uma casa, né? Se coloque dentro do de um manicômio, como era feito antigamente, e que lá essa pessoa seja esquecida, e sim que, se for tratado, né, de nível hospitalar, que seja de curta permanência e que essa pessoa seja também a reabilitada socialmente, que ela saia da crise e que ela possa ter uma vida onde ela pode estar em todos os lugares, né? Que é o que a gente acaba falando. A gente sempre coloca passarinhos, né? Nesse nessa data de 18 de maio, passarinhos, porque os passarinhos não foram feitos para serem deixados dentro das gaiolas, né? E às vezes a gente até acha bonito né, porque a gente está no controle dele, ele fica cantando pra gente, né, mas é, não é o lugar dele, né, o lugar dele é sendo livre, é voando, senão ele não teria asas para voar, e as pessoas, assim como os pássaros, elas têm direito de voar de acordo com que, o que elas conseguem, mas voar é, é um direito, Vivian, a Adriana explicou um pouquinho também do, do, do trabalho do CAPS de Mafra. O CAPS de Rio Negro atua mais ou menos nessa mesma linha? Sim, na verdade, a gente tem a lei que rege todos os CAPS trabalham basicamente igual, oferecendo as oficinas terapêuticas, o atendimento, acompanhamento médico e com é, profissionais, né, é, multidisciplinar no atendimento desses usuários e a gente tem como foco mesmo é a questão do trabalho é a ressocialização. Vale pontuar, dentro de tudo que a Adriana colocou, que o mais fácil dentro da psiquiatria de se trabalhar é justamente a estabilização dos sintomas, né? Então é justamente aquilo que nos apavora é, num surto, numa crise, é o que tem de mais fácil de lidar quando a gente sabe, porque a gente encontra também esse preconceito quando a gente fala de sociedade, a gente fala também de pessoas e profissionais que também deveriam estar preparados para acolher essas situações e lidar de uma forma é, como é que eu coloco aqui é, natural, né? E que acaba não fazendo e piorando a situação. Então a nossa dificuldade é justamente trabalhar a questão do preconceito. Quando a gente fala de preconceito, é melhor mesmo a gente esconder, a gente prender essa vontade que a gente tem, né? A gente vê como algo ruim, sujo, então vamos jogar para debaixo do tapete que é melhor. E não é esse o objetivo, porque são pessoas, são seres humanos, e eles são muito funcionais devidamente tratados. Quando acontece crises, por exemplo, dos nossos usuários, e a gente é, vai é, acompanhar mais de perto, vai entender a situação, geralmente esses usuários pararam de tomar medicação. Quando você vai entender o porquê que se parou de tomar medicação, é porque às vezes dentro do próprio é, da casa, entre o, os mais próximos, existe uma cobrança, ah, você é doido, quem é você para opinar, tá pensando o quê não serve para nada, vai lá, louquinho, toma teus remédios, e isso acaba dificultando muito todo o processo. Então, falar sobre luta antimanicomial hoje é pensar, tanto na questão de retrocesso das políticas públicas, né, é, é um jeito ainda de a gente de contestar o quanto nós precisamos de empenho, de investimento, né? De um olhar, na verdade, de uma maneira mais ampliada para a questão da saúde mental, mas também com esse preconceito tão, é, tão primitivo, assim, né? Porque, como nós estávamos conversando anteriormente aqui, eu sempre brinco nas minhas falas que de médico louco todo mundo tem um pouco que de perto quem é normal, né, cada um sabe daquilo que não conta pra ninguém, daquilo que, né, guarda só pra si, todo mundo tem uma mania, todo mundo tem um, alguma coisinha, e sinceramente, com o DSM-5, a gente sabe que se nós sentarmos à frente de um psiquiatra, é bem provável que a gente saia pelo menos com o CID, né, então isso faz parte hoje do sujeito, nós somos... É, emoções, nós somos sentimentos, nós somos relações, e a gente tem que cuidar de tudo isso. Então, o trabalho do CAPS ele é voltado nesse cuidado, mas nós temos as nossas dificuldades, né? Na sociedade, com a família, e aí isso acaba trazendo recaídas, acaba é, fazendo com que a situação daquele sujeito doente é, fique pior, fique mais pesada, quando ela podia ser mais leve, ele poderia estar assim... Nossa, produzindo muita coisa, né? Então a gente acaba perdendo é, justamente por causa desse olhar, assim, tendencioso mesmo, né? Cheio de, de pré-julgamentos aí, achando que é algo terrível, quando na verdade todos nós temos um pouquinho de loucura, né? Eu vou transformar a nossa brincadeira numa pergunta séria, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Pois olha, tem, até escutei uma pessoa agora há pouco dizendo que se autodiagnosticou, foi lá e tomou fluxetina e parou de tomar fluxetina por conta, né? Então a gente acredita sim que a gente tem. Quantas vezes a gente escuta um colega reclamar de alguma coisa e dizer assim, nossa, mas olha, eu tomei tal coisa e olha, mas foi, tira e queda, é maravilhoso, toma aí também com que base a gente fala isso? Não é acreditando que a gente tenha uma sabedoria e a gente sabe que a questão médica tem um porquê, né? Então, cada sujeito funciona de uma maneira, a gente tem um remédio, ele tem um princípio ativo que a gente espera um, uma determinada resposta, mas cada organismo, ele age de uma maneira diferente e a resposta não é igual para todos. Isso é algo que a gente trabalha muito também na questão de saúde mental, que é a questão da singularidade, porque cada um é um ser único na sua história, na nos seus laços, né? É, e até na sua medicação. Então cada um tem o seu. Mas a gente acredita sim. A gente ouve muitas pessoas falando: Nossa, porque eu sou. Nossa, eu sou mãe. Eu sou psicóloga. Eu sou dona de casa. Eu sou professora. Eu sou médica, eu sou enfermeira, a gente não tem. Então essa é a crença que a gente tem e essa crença, infelizmente, acaba trazendo alguns prejuízos no a gente lidar com determinadas situações, como o cuidado da saúde mental acaba atrapalhando bastante. Adriana, a gente tava falando de, do preconceito, mas o, o paciente tem, existe muito casos que o paciente ele tem o, o alto preconceito, ele tem a vergonha ele não procura, ele quer esconder, ele quer esconder da, da, da sociedade, da família, dos amigos? Ah, com certeza, né? É, se tratou de, de ter que ir no psicólogo, no psiquiatra, ou quando o, a pessoa é encaminhada, é, no caso de Mafra, né? Ah, foi encaminhada para a Casa Azul, né? Porque se tem uma, uma ainda um, uma lógica de quem é encaminhado para a Casa Azul é louco. Tá, tudo bem. Né? A gente não deixa de ser louco por, né, por estar ou não na Casa Azul. Mas a gente tem que é, é, entender que quem é encaminhado para a Casa Azul está sendo encaminhado para um serviço multidisciplinar, onde tem mais é, categorias de profissionais. É como se fosse um ambulatório, né? não gostaria de usar esse termo, mas como se fosse um ambulatório com várias pessoas trabalhando, só que ao invés delas de trabalharem individualmente, cada uma na sua sala, né, na sua especialidade, essas pessoas elas acabam trabalhando juntos, se conversando justamente em prol da singularidade do sujeito, né, que foi o que a Vivi acabou de, de colocar. Mas a gente vê muito preconceito. Os nossos usuários, se a gente for, né, assim, dar uma geral, quando você pergunta, eu tenho os, os acadêmicos de enfermagem, né, eu leciono na na universidade, e eles acabam, a gente pede para eles conversarem com, com os pacientes, e os pacientes, e, e perguntam, né, ah, o que que você tem, né, daí eles dizem assim, ah, eu tenho depressão, então todo mundo tem depressão, né, todo mundo tem depressão, se for perguntar. Mas, às vezes, são esquizofrênicos, tem transtorno bipolar, algum outro diagnóstico, mas é, a esquizofrenia, ela tá tão relacionada à violência, e a gente pode, né, que esses pacientes são violentos, que muitas vezes esse esse usuário que às vezes até pode ser eu, pode ser você, nós estamos trabalhando, somos, né, totalmente funcionais e temos esse diagnóstico e somos devidamente tratados, mas a gente não fala. A gente prefere falar ainda que tem depressão. Mesmo a depressão, tendo tanto preconceito, né, de que, ah, que é uma doença que a pessoa que não faz nada, doença de vagabundo, né, que não é, né, a gente sabe que é, tem uma parte biológica muito importante da doença, né, e que tem várias características, né, da, da depressão em si, mas ainda a, o preconceito é tão grande em dizer que se tem um diagnóstico de, de, de saúde mental, né, como a, a Vivi falou do CID né, que é um código que se dá para o paciente. Os médicos dão esse código justamente para poder meio que é, colocar numa lista, né, de, de, de sinais e sintomas parecidos. Mas mesmo eu tendo esse mesmo diagnóstico, diagnóstico, eu e a Vivi, nós vamos ser pessoas diferentes, criadas em ambientes diferentes e nós vamos precisar de tratamentos diferentes. Então, talvez a medicação que funciona para mim, funcione para ela, ok? Né? Funciona para a maioria, ok? Mas talvez a Vivi precise do psicólogo e eu precise do terapeuta ocupacional. A Vivi, às vezes, vai passar pelo médico e eu não vou passar pelo médico. Isso é uma característica que, às vezes, os usuários são encaminhados para o CAPS e eles querem saber quando que é a consulta deles como psiquiatra. É isso que eles perguntam. E, e, e às vezes, eles nem vão passar pelo psiquiatra. Né? porque não é uma, é uma decisão médica o tratamento, é a decisão da equipe. Né? Se precisa do tratamento medicamentoso, lógico, quem acaba definindo né, é o prescritor, que é o médico, mas ele vai definir junto com uma equipe que está ali vendo esse paciente no dia a dia, né? vendo tratando também a família, e é, eu vejo assim é, o quanto as famílias... É, atrapalham, né, nesse sentido, porque só o fato de você ter um encaminhamento para um CAPS, parece assim que a vida da pessoa acabou, e que, meu Deus, você vai frequentar o CAPS, a... tanto que a gente teve uma Kombi, uma, uma época, né, e a gente queria plotar a Kombi com o logo do CAPS, né, e a maioria dos pacientes votaram, a gente faz a assembleia quando a gente quer né, definir alguma coisa, e a maioria dos pacientes disseram que não queriam que plotasse a Kombi, por porque daí as pessoas iam saber que eles é, é, estavam indo para o CAPS. Né? Como é o ônibus da PAI, né? que a gente faz umas brincadeiras horríveis. Né? Mas é, a gente precisa trabalhar isso na sociedade. Né? Por isso que a gente vai para as feiras, por isso que a gente vai para as ruas, por isso que a gente vai para a rádio, né? para a TV, para isso a gente escreve livros justamente para as pessoas elas conhecerem um pouco mais e, e cada vez. Né, é, é, colocando em pauta esse assunto e, e né e, e sabendo que não que tanto às vezes pode ser eu como pode ser a Vivi, né? Eu até faço essa analogia no, no meu segundo livro da série Para Repensar o Cuidado que se chama Alguns Loucos no Jardim, né? Às vezes o louco que está no jardim pode ser a Vivi, né? E não talvez como nome de louca, mas ela está tendo um problema de uma condição psíquica que ela precisa de atendimento naquele momento. E eu vou ser o profissional, a pessoa que está olhando ela de cima e que está vendo as necessidades dela. Mas, talvez em outro momento, vai ser ao contrário, né? Eu vou estar lá no jardim, precisando desses cuidados, e ela vai estar na parte de cima do muro. Então, a gente nunca sabe, por isso a gente não pode é, é, julgar as pessoas, né? É, também tem um outro dizer, já aproveitando, né? que a grama do outro sempre é mais verde, né? Então, a gente não tem esse dizer, então... É, às vezes você acha que aquela pessoa não tem sofrimento... Que aquela pessoa é, tem uma vida maravilhosa... E às vezes não... Ela só não quer falar... Então é, eu posso tanto abrir o meu diagnóstico para as pessoas... Como não abrir... Né? Então isso também é direito do paciente... Então a gente respeita... Mas não deveria... A sociedade deveria respeitar como é o caso de uma, uma hipertensão... Eu gosto de dar esse exemplo... Dou esse exemplo no meu livro... Que é a hipertensão, o, o cara tá hipertenso, precisa parar de tomar de, de comer coisas com sal, né? Se ele não para de, de comer coisas muito salgadas, ele pode ir para pronto-socorro tendo um, um AVC, né? Ou infartando, né? É, e isso é muito comum de acontecer. E geralmente os profissionais lá vão chegar e vão com todo respeito, ah, o hipertenso, a pessoa tá tendo um AVC, tá infartando. Agora, se chega um alcoolista, né, uma pessoa que tem problema com álcool, jamais a gente vai dizer assim, ah, olha, ele não podia estar tomando álcool, ele tem problema com álcool, então, veja, ele é um abusador como é o abusador de sal. Ele não conseguiu ficar sem. É, e ele vai parar no hospital ou vai ter a sua condição de saúde agravada por conta daquilo dali e daí ele já vai ser o vagabundo, vai ser né, a pessoa que não quer se tratar, que não se ajuda. Né? Tem muito disso na saúde mental, o paciente que não se ajuda. Né? E muitas vezes, principalmente a gente vê isso na depressão, né? é, o paciente não consegue. Não consegue, né? Ele não consegue sair da cama, ele não consegue fazer a sua, a sua higiene, às vezes ele não consegue comer, né? Então. E ele não consegue procurar o atendimento sozinho. Então, não adianta o familiar dizer assim, vamos lá, você tem que se animar, você tem que sair dessa cama, né? E sim, sentar lá do lado e dizer, olha, né, eu posso te ajudar de alguma forma. Então, existe muito preconceito e a gente poderia ficar falando horas aqui sobre isso. A família, você falou que ela pode atrapalhar, mas a família, ela também pode ajudar. A Digamos assim, o tratamento de um, de um paciente que a família abraça, que a família ajuda, e o tratamento daquele paciente que a família talvez tenha o preconceito, tenha a vergonha, difere muito? Enormemente. É uma diferença nossa, assustadora a ponto de você ter quadros muito é, distantes um do outro, assim, na, nas suas características. Por exemplo, ter um, um quadro grave de esquizofrenia, que tem uma família que é participativa, que tem a compreensão, que consegue tratar com afetividade, que consegue modificar a rotina, que consegue cuidar da questão da medicação, e eu tenho um paciente tranquilo, funcional. Enquanto às vezes eu tenho alguém que está aí, sei lá, num episódio depressivo leve, que seria mais fácil de manejo. Mas no entanto eu tenho uma família preconceituosa que não tem o aceite, que não acompanha e que eu tenho inúmeros problemas com esse com esse paciente, porque a gente acaba não saindo do lugar, ele não tem uma evolução positiva, sabe? Então, assim, pela experiência de trabalho eu diria hoje que o que a gente tem de recurso mais rico, mais importante para trabalhar em parceria nesse processo de cuidado é a família, sem dúvida nenhuma. A gente fala é, eu, eu já ouvi muito é, né, ao longo dos últimos anos né, década que o mal do, do, do momento, o mal do século era a depressão. Aí algumas pessoas de, elas, não têm nem, nem vergonha, talvez, de falar assim, ah, eu sou bipolar. A pessoa se auto-intitula subipolar. Outros, ah, eu sou ansioso. Tudo isso é, é, são os maus do momento, são os maus do século, vive Olha, eu penso que sim, que a gente vive uma... uma crise bem significativa na questão de tudo que vem de saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que olhar o todo, porque tudo está ali dentro. Então, a gente fala de relações, a gente fala da relação que eu tenho comigo mesmo a gente fala da relação com o outro, a gente fala da relação com as instituições, a gente fala de relação com o mundo, e tudo isso está caótico. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não dá o devido valor e não olha com a devida seriedade a questão da saúde mental, a gente também banaliza que parece que ficou tranquilo. Então, às vezes, eu justifico atos meus que são inadequados é, dizendo que eu tenho um, um diagnóstico. Eu sou bipolar, ah, eu sou ansioso, oh, eu tenho é, síndrome do pânico, oh, eu sou depressivo. né A gente vai justificando, é, mas que Vamos dizer aqui que tem uma relação muito grande com essa questão do, também do não assumir, né? Porque é feito na mesma irresponsabilidade, vamos dizer assim. Então, a, a, existe uma necessidade de olhar... Para as questões de saúde mental com é, o valor devido, mesmo, né? Com responsabilidade, entendendo que são doenças, doenças que afetam, né? Que tem toda a sua questão biológica, social, psicológica. É, e que a gente tem que cuidar de tudo isso de maneira ética dentro de um planejamento terapêutico de fato, para que a gente possa ter é, resultados positivos quando a gente fala, por exemplo, da questão do preconceito seja no sentido da negação ou dessa superexposição a gente faz com que as pessoas demorem a assumir essa, essa situação né, de doença e posterguem a procura de ajuda. Então elas levam cada vez mais tempo para procurar ajuda. Por exemplo, nós estamos num momento, talvez até tenha relação pós pandemia, período de pandemia, em que a gente está tendo uma procura muito grande da terceira idade que a gente não tinha. E da mesma maneira, nós temos uma procura muito grande de criança e adolescente que não querem, de maneira alguma, estar no CAPS ou estar em tratamento psiquiátrico. E aí, fazendo relação com outras doenças, de outras especialidades, em todas elas, a saúde, no geral, diz o quê? Que a gente tem que trabalhar a questão da prevenção, ou seja, vir antes. Então, quanto antes eu entender, quanto antes eu conseguir observar, quanto antes eu começar um tratamento, melhores resultados eu vou ter. Mas essa maneira que nós conversamos, entendemos saúde mental, infelizmente, vem atrapalhar. Faz com que as pessoas procurem cada vez mais tarde um tratamento e às vezes em situações é, tão cronificadas que não tem muito mais o que fazer. O que a gente consegue oferecer de qualidade é tão pouco que talvez se sabe, um pouquinho antes, um tempo antes a gente ia conseguir, nossa, talvez muita transformação na vida daquele sujeito. Então, por isso que falar da luta é, é encabeçar essa questão do, do, do preconceito e a maneira que a gente faz a leitura de saúde mental mesmo, sabe? A pandemia, ela, ela agravou a procura, como você falou, e isso, no, no, no, na, no seu ponto de vista, Adriana, ela vai levar um tempo para recuperar essa normalidade, voltar ao normal esse efeito, a pandemia ela vai ela vai trazer um efeito longo é, eu acredito que até não exista mais como voltar atrás, né? O que a gente perdeu, a gente perdeu. Eu escutei a Vivi agora falar das crianças, né? Que elas não querem estar no CAPS, mas elas também não querem mais ir para aula, né? Porque na, na escola elas têm regras, né? E, e nós temos, é, infelizmente, uma geração que está com muita dificuldade para lidar com regras. Nós temos tido muitos adolescentes, né? Com falta de... de prospecção assim de falta de projeto de vida mesmo porque infelizmente né estão são filhos de pais disfuncionais já que não conseguem é, fazer esse, esse aporte então eu acredito que a pandemia é, o que ela nos trouxe as pessoas dizem assim que a pandemia trouxe coisas positivas né trouxe Acredito que trouxe algumas reflexões muito positivas, principalmente em relação ao isolamento, né? Porque esses nossos usuários, os cronificados, é, geralmente, são aqueles pacientes assim que têm há mais de 20 anos algum tipo de doença mental e que não por algum motivo não procuraram ajuda ou foram vítimas, assim, de manicômios, foram vítimas de internações sucessivas, desnecessárias, mal conduzidas e que ficaram com sequelas, né, que não conseguem, às vezes, fazer a sua própria higiene, né, e que são por si só, por conta disso, né, são isoladas socialmente. E, e eu digo que esses foram os que menos sofreram com o isolamento da pandemia, porque eles estão tão acostumados a ficar longe das outras pessoas, que os psicóticos que a gente chama, nós não tivemos tantos problemas. Nós tivemos mais problemas com os que a gente chama de neuróticos, que são essas doenças que, que são mais relacionadas à ansiedade, a depressão, ao pânico, né, então ao medo, a, né, esses aspectos assim que são é, realmente é, relacionados a ficar sozinho, a ficar mais isolado, a não poder, né, conversar, então esse isolamento é, fez talvez com que as pessoas pensassem um pouco em como era ficar nos manicômios, né, porque quando eu tô distante, eu quero me livrar daquele familiar que tá me esgotando, não vou dizer, às vezes tem famílias que a gente a gente acolhe, a gente sabe que não é fácil, né, eu tenho na minha família, né, pessoas com, com transtornos mentais e não é fácil, não é fácil, né, cansa muito, é, dispende de uma energia extra, né, e de gastos muitas vezes extras, por isso nós estamos aqui, né, defendendo o SUS e falando pelo SUS, porque os CAPs, né, são é, do Sistema Único de Saúde, mas também a gente tem que lembrar que essas, essas famílias é, não podem abandonar essas pessoas, né? Então, eu acredito que é, nós vamos ter agravado várias situações, principalmente as que dizem respeito né, às nossas neuroses, que são os medos, né, as, as chamadas fobias, ansiedade, a própria depressão, que são é, ocasionadas pelo isolamento. É, acredito também que o uso excessivo da internet durante a pandemia, nós aprendemos a lidar muito bem com algumas tecnologias durante a pandemia, fazendo live e fazendo cursos. Nossa, foi ótimo, fiz muitos cursos durante a pandemia, porque tudo era online, né, o acesso... E tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bom na medida certa, né? Hoje nós temos uma condição que as pessoas não conseguem mais ficar longe do celular e que tudo tem que ser na hora, que se você demora para responder um e-mail, uma mensagem, as pessoas não se falam mais ao telefone, né? Hoje o meu menininho tava dizendo alô, alô, né? Pegando tudo que vê na frente e dizendo alô e a gente tava se perguntando quem que ele viu falando no telefone porque a gente não fala mais no telefone assim, né? Do modo como se falava antigamente. A gente fala pelo WhatsApp, né? E tudo tem que ser muito com pressa, então é um mundo de pressa. É um mundo é, onde, é, como a, a, a Vivi falou, as relações estão desgastadas. A gente pouco olha no, no, nos olhos do ser humano e a gente tem uma dificuldade enorme para escutar o ser humano e, e aumentou muito os casos né, de procura. Eu vejo assim, é, é, pelo menos né, no CAPS de MAFRA, e nós temos também o NASF que nos ajuda nos atendimentos, né, fazendo essa triagem dentro da, dos postos de saúde. De saúde, né, os psicólogos do NASF, mas assim, ó, muita demanda, um aumento, assim, de demanda, principalmente de pessoas é, com vínculos rompidos, principalmente durante a pandemia, muitas separações, muitas crianças e adolescentes que não conseguem voltar para a escola por medo, por é, medo tanto de falhar, né? porque é, não foram exigidos e agora estão exigindo medo do é, o problemas em relação ao não que recebem as regras, né? são vítimas dessa sociedade, né? é, eu digo, é uma violência social. Então, a pandemia, ela vai, é, eu te digo que ela nos trouxe algumas coisas que foram, talvez, consideradas por alguns positivo né? que essa parte mais tecnológica, desenvolvimento de vacinas, e que bom que temos vacina, né? Sou totalmente a favor, vão e tomem as suas vacinas, por favor. É, mas é, esse aceleramento que a pandemia nos causou e distanciamento são coisas que, infelizmente, as pessoas vão ter que é, correr atrás para voltar a... A, a desenvolver é, essa melhor saúde mental nesse sentido. Até nem sei se eu respondi a tua questão, mas é que é uma questão bem complexa, né, que eu acho que todos os dias nós estamos com as nossas equipes pensando sobre isso, né, e, e refletindo. Na verdade, eu penso que isso leva a todos nós a fazer uma reflexão do quanto nós precisamos investir no nosso cuidado de saúde mental. Porque a gente deixa, né, eu tenho uma colega que ela sempre coloca assim que cuidar de saúde mental tinha que ser como escovar dentes, né? Então a gente espera-se pelo menos que a gente escove os dentes três vezes ao dia, após cada, né, refeição. E a gente não pensa, tipo, ah, terminei lá de tomar café, almoçar e penso, meu Deus... Agora eu tenho que ir lá escovar meu dente. A gente faz isso no automatismo. E os cuidados, muitas coisinhas da nossa rotina que servem de cuidado à saúde mental deveri deveriam estar nesta mesma prática. Ela tinha que estar nesse automatismo também, para que a gente possa cuidar. né Talvez a, a questão da pandemia nos colocou numa situação que nós não... Não nos colocamos frequentemente, que é conviver consigo mesmo um período grande de, de tempo, né? E a gente sabe muito pouco da gente mesmo. É, outra é, Para ilustrar isso, quando você vai, por exemplo, numa entrevista de emprego, é, uma pergunta que desmonta a gente é quando diz assim, é, fale sobre você, quem é você? Me dá branco, eu não sei, e eu não sei falar de mim. Eu não sei falar, como que eu me apresento? O que, que eu digo? Começo pelo nome? Começo por onde? Então, assim, isso mostra o quanto a gente não tem contato com a gente mesmo. Então, essa responsabilidade de cuidar de saúde mental, ela é geral, ela não é só de quem tem um diagnóstico, de quem passou por um médico, por quem teve uma crise, um surto, não, ela é de todo mundo, né? É, na psicologia existem várias... É, teorias, dentro da teoria sistêmica, a gente entende que o paci aquele paciente, né, o usuário que foi, tem um diagnóstico, ele é o paciente identificado de um sistema doentio. Então, ele precisa existir doente naquele espaço e entre aquelas pessoas para que aquele sistema funcione. Então, o que, que a gente entende? Que o sistema todo está doentio. Então, a gente acaba reforçando comportamento nos outros, né? Uma dificuldade que a gente tem muito grande hoje, por exemplo, nos processos de triagem, é compreender, porque a nossa ferramenta é a palavra, nós não temos exames para diagnosticar determinados sintomas. Nossa ferramenta é a palavra. E a gente tem dificuldade de compreensão, porque as pessoas não sabem dizer. Elas não sabem dizer o que elas sentem. E elas não sabem porque elas não reconhecem. Então, às vezes, eu digo medo, mas eu não sei o que é medo. Eu digo, eu estou angustiado, mas, na verdade, eu não sei o que é angústia. Então, a gente tem uma deficiência, assim, uma, um analfabetismo emocional muito grande. E nós precisamos cuidar disso nossa para ontem né e eu acredito que a pandemia ela veio é, como é que eu vou dizer ela veio a, a potencializar isso sabe aqui nas nossas conversas na regional é, trocando algumas ideias até é, foi trazido que tem alguns estudiosos que colocam que a gente não começou de fato ainda a atender o resultado de saúde mental que vem pós pandemia então, se a gente já percebe uma diferença, uma procura que aumentou, um perfil diferente desses usuários, e se a gente pensar que vai que esses estudiosos estão certos e que a gente nem começou, então, poxa, a gente precisa, sim, falar muito de saúde mental e se preparar para o que vem, né? Aproveitando que a gente está conversando, é, a gente falava de, de, da pandemia e de quanto a tecnologia foi, foi aliada na pandemia. Mas a evolução tecnológica hoje, no ponto de vista de vocês, no ponto de vista dos profissionais da saúde mental, a tecnologia, o avanço e a aceleração da tecnologia hoje, ela vem contra a, a saúde mental? Por exemplo, aonde, aonde eu tô a pessoa está com o celular. E aonde ela está com o celular, praticamente, se não for uma área do interior, ela está com a internet, ela está se comunicando. Né? E é muito rápido, como você falou, até o WhatsApp hoje tem o recurso de você acelerar a mensagem de áudio, porque você não tem paciência de escutar no tempo real, você consegue ouvir com o dobro de velocidade. Essa aceleração da tecnologia, essa aceleração é, da comunicação, isso, é, de certa forma, ela, ela tra traz ansiedade? Ela que agravou a ansiedade, a ansiedade até um tempo atrás não se ouvia falar tanto, hoje todo mundo fala de ansiedade, é, o que que isso afetou no ser humano. É, a ansiedade com certeza tem a ver muito com a modificação que a gente tem nas nossa, na nossa maneira de viver, né? as questões práticas da vida, é, esse jeito competitivo que a gente foi alimentando também, mas assim, a tecnologia ela é maravilhosa, ela traz coisas fantásticas, o problema está na relação que eu tenho com isso. Então, por exemplo, se eu for falar de casamento, eu posso falar com uma pessoa que vai dizer que casamento é uma porcaria, que é horrível, que ninguém devia casar. E eu vou falar com alguém que vai dizer, não, gente, casamento é tudo de bom. Onde que está o problema? Não está no casamento. Então, o problema não está... Na... Eu não vejo que o problema está na tecnologia, o problema está em como a gente se relaciona com isso. Então, a gente, como ser humano, somos muito... A nossa sociedade é capitalista, é, a gente trabalha muito essa questão no ter, no aparentar e não no ser. E aí a tecnologia abre portas para que a gente entre nesse mundo, então é muito fácil eu me expor numa live é, num, num vídeo aonde eu posso usar o meu melhor ângulo, aonde eu posso repetir várias vezes, aonde eu posso fazer uma maquiagem que esconda esse ou aquele defeito é, e aí isso vai minando muito quem eu sou como eu estou, né, como eu me relaciono no mundo, então eu não posso dizer que ela é o vilão e, né, porque não cabe isso a tecnologia, mas cabe a maneira que nós estamos nos relacionando com ela, né? a gente deixa de usar o um bom recurso, por exemplo a tecnologia hoje, ela é muito usada para vários é, é, situações, transtornos é, questão de recuperação reabilitação médica é, incrível que a gente não teria se não fosse a tecnologia mas ao mesmo tempo a gente está usando, estou é, me viciando né? então, assim, nós, nesse período de pandemia, atendendo adolescentes, por exemplo, nós tivemos que estudar algumas palavras e algumas ferramentas porque a gente não fazia ideia do que era. A gente não, meu Deus, o que, que essa pessoa está falando? Que língua é essa? E a gente teve que se atualizar para poder conversar com eles. Então, existem pessoas é, que se utilizam e tiram lucro disso para o bem, e tem pessoas que... Né, acaba usando esse recurso para o mal E a gente vai falar aí que abre portas também para coisas muito ruins Para pedofilia, para prostituição, para a questão do uso de droga Para os vícios tecnológicos E aí, sabe, é que nem falar assim Meu Deus, a gente está sofrendo com crianças pequenas que estão dependentes de tela Na Dependência de tela, de luz e aí você pensa, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? O que a gente tem para fazer com uma criança de dois anos? Nada o que a gente tem que fazer é com pai e com mãe. Porque quem permite que isso chegue lá? Quem tá deixando de fazer uma crítica? Na verdade é uma bola de neve, né? Falar de saúde mental é tão complexo, é tão difícil, que eu, eu, eu penso que é por isso que as pessoas dão sempre um passo atrás. Porque você tem que estar tá muito aberta, assim para, sabe, para abrir a tua mente, para você viajar, para você pensar, para você fazer link com uma coisa com outra, porque ele é de fazer nó, né, no cérebro, mas ele é de uma importância tão grande na nossa qualidade de vida, que as pessoas deviam olhar para ela de uma maneira mais amigável, né? Adriana, Mafra tem uma programação referente a ao mês antimanicomial, você tem essa programação, o que, que... O que, que destaca dessa programação? Então, na verdade, a programação ela foi feita em conjunto com o CAPS de Rio Negro, né? Esse ano nós resolvemos fazer realmente tudo em conjunto, entendendo que, por ser uma cidade fronteriça, é, os nossos usuários, eles passam, às vezes, a ser os mesmos, ou de um dia para o outro nós estamos atendendo um ou outro e, às vezes, não dá nem tempo da, da gente comunitária cadastrar o paciente em mafra que, né, nós mesmos, eu e a Vivi, eu moro em Rio Negro e sou coordenadora de mafra, Vive Vivi mora em mafra, a coordenadora do CAPES de Rio Negro então as nossas relações, né, elas passam de um município para outro, por isso a gente quis fazer essas ações conjuntas. É, o dia 18, que é o dia da luta é, antimanicomial, ele é, passou de um dia, né, para justamente uma semana e agora a gente já tem programação para o mês. Dia 16 é, vai ter a exibição do filme O Bicho de Sete Cabeças no Cine Seminário, a gente convida todos os usuários de saúde mental, seus familiares e os profissionais de saúde mental a estarem lá às 14 horas, né? a sessão vai ser gratuita, esse filme é um filme emblemático na saúde mental e na luta antimanicomial, que é justamente que faz pensar sobre essas internações desnecessárias, né? que se fazia antigamente e é resultado é, é, um fato real, né, que, é, que aconteceu e foi colocado em filme, é, dia 18 nós temos a passeata conjunta que tem como tema a luta contra o preconceito continua, nós ficamos quietinhos nem tão quietinhos assim durante a pandemia, só não saímos das ruas, né é, Vivi? É mas então nós continuamos né, a lutar contra o preconceito, nós temos a nossa concentração vai ser às 9 horas da manhã ao lado da Caixa Econômica Federal nós vamos ter a polícia, né? tudo uhum. certinho cuidando do, do trânsito vai ser entre os CAPs tanto o CAPES de Rio Negro quanto o CAPES de Mafra e os outros usuários de saúde mental da rede, né? Não necessariamente eu sou usuário de saúde mental, eu tenho que estar no CAPES. E também todos os familiares, as pessoas que gostam da temática, pessoas públicas que queiram participar com a gente, escolas, né? É, estão todos convidados, toda a população convidada a participar. Nós vamos fazer o caminho, então, até... É, vamos passar a ponte, vamos até o... O painel, né, a pintura lá das, da Festa das, na, das Nações, né, que é aquele painel emblemático lá que, que foi feito embaixo da, da ponte nova ali, de, de, que faz a ligação entre Rio Negro e Mafra. E depois nós vamos voltar dar a volta, né? Vamos voltar e vamos fazer um pedágio também em conjunto, onde nós vamos estar distribuindo, né? Informações para a população. Eu acho bem importante falar que a gente não quer constranger ninguém, né? As pessoas não precisam abrir o vidro para receber o presentinho que até hoje a gente estava comentando, os usuários estão confeccionando. É, as pessoas também, é, lógico, é o trânsito também, as pessoas querem chegar nos locais, então a gente pede é, a calma também nesse sentido, principalmente porque é, a gente por que se faz um pedágio? Just, justamente é para as pessoas darem uma parada e pensarem sobre aquele assunto né? então a gente pede assim a colaboração de todos. No dia 20 de maio vai acontecer um sarau aí vai ser feito em Mafra na, na Praça Ercílio Luz é, onde nós temos o, a arte né Poesias e Artes sobre o Ser em Liberdade, é, que vai acontecer a partir das 14 horas. Então, os nossos artistas né, dos CAPES de Rio Negro e Mafra vão estar é, pro, pro, proclamando suas poesias, né? É assim que fala. Né? É, falando suas poesias, né? É, recitando suas poesias, né? Melhor, melhor falando. E vai ter música, vai ter é, exposição também de trabalhos, de pinturas, de desenhos, né? Nós vamos fazer um, uns murais com, com desenhos também. No dia 31 de maio, o Capes de Rio Negro vai estar na Livraria Prefácio, que fica localizado... Ali, anexo né, ao lado da, da, da panificadora Cooking House, é, onde uma das usuárias vai expor os seus trabalhos de poesia a partir das 14 horas. É, e durante todo o mês, né, nós vamos ter, Mafra Máfra vai ter uma exposição itinerante, que é sobre o ser mulher em liberdade, né, que foram ações feitas no Dia da Mulher e elas, é, nós tivemos é, uma profissional da fotografia que foi até o CAPS e fotografou uh, algumas usuárias que autorizaram, né, as suas imagens e elas escreveram, né, o que é ser mulher e ser cuidada em liberdade. Porque ainda nós temos muita dificuldade, né, em, em que os filhos aceitem, né, que os companheiros aceitem, né. Você já imaginou, né, a ah, tua namorada, ah, tá indo no CAPS, né, como que a gente vai lidar com isso, né? Então, a gente precisa é, falar sobre isso. E também as participações, né? Na imprensa local, É né? A gente tá aí tentando fazer todos os nossos contatos, é, estamos muito felizes, né? Com, com que o Rio Mafra Mix é, está nos dando essa oportunidade de falar sobre o assunto, porque realmente é só falando né, só expondo tudo isso que, né, que a gente comentou aqui, é que as pessoas vão né, vai se modificando um pouquinho né, da, do nosso preconceito, das coisas que nós pensamos, que são pré-estabelecidas, por isso é pré-conceito, né? aquilo que nos foi ensinado né, da nossa cultura, da nossa convivência. Vivi? Que legal. É, Para a gente encerrar... Vive e Adriana, suas considerações reforçando o convite, reforçando a mensagem. Então a gente espera todos, né, participando desses eventos e espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem do quanto nós precisamos sim de todos trabalhando, porque infelizmente às vezes as pessoas entendem que eu, eu brinco também que o Capes não é tenda dos milagres, que às vezes chega lá. Coloca alguém diz aí, me dá uma resposta, o que, que eu faço, como é que eu faço, e que infelizmente a gente não tem resposta, a gente tem uma acolhida, uma aceitação, um planejamento, né, mas que sozinhos a gente consegue fazer bem pouquinho, infelizmente, né e que cada um reflita mesmo sobre como tá cuidando da sua saúde mental, como que tá participando, é, de que, porque quando eu cuido de mim, automaticamente eu tô cuidando do outro também. Então, por isso, essa responsabilidade é nossa, né? Eu amo saúde mental, eu amo ser doida e estar aí com os doidos, porque eu acho essa vida muito mais é, legal, divertida, aberta, né? E a gente poder ser a gente mesmo é muito gostoso e eu acho que todos deviam provar um pouquinho disso para ver o quão libertador é e nós somos seres humanos cheios de falhas de defeitos, mas também de qualidades de potencialidades e a gente erra aqui, mas acerta ali então a gente tem que viver e tem que se colocar o próximo porque ninguém vive sozinho né, então por isso por nós não vivermos sozinhos e não querer viver sozinhos, a gente vai até as ruas convidando que as pessoas estejam com a gente, eu aproveito também para dizer que o CAPS de Rio Negro tá sempre de portas abertas, né? Se alguém quiser ir lá para conhecer, se alguém quiser ir lá para, Olha, vim passar uma tarde aqui porque eu quero conversar, quero, né? Os nossos usuários gostam muito de conversar, de trocar ideia, então as portas estão sempre abertas. Se alguém tiver alguma dúvida, necessitando de alguma orientação, também fique à vontade, né? Nós ficamos aqui no centro de Rio Negro, na Rua Bom Jesus, entre a loja Zaino e o comercial Cruzeiro. A única casa que tem na rua, é impossível não encontrar o CAPS. Então, a gente está lá à disposição para poder ajudar naquilo que é possível. E, mais uma vez, obrigada pelo espaço aberto aqui no, no Rio Mafra Mix. E que tenhamos tantas outras possibilidades de conversa, de um bate-papo gostoso. assim. Obrigada, viu? Adriana? Então, assim como a, a, a Vivi falou, né? O Capes de Mafra, então, também tá de portas abertas sempre. Nós ficamos localizados na José Boitex, né? Logo depois do, do MIG, né? Da, da Vila Ivete, você passa o morrinho, assim, você já vai ver do lado direito. É a antiga Casa Azul, que o pessoal tá acostumado, né? Falar sobre a Casa Azul. E também a gente fica aberto, então, das 7 às 17, né? Também abertos na hora do almoço. É, a gente tá aí com enfrentando alguns problemas com o nosso telefone, né, mas se as pessoas forem acessando o WhatsApp, a gente vai respondendo à medida que, que a gente vai recebendo as mensagens. É, quero deixar também é, estender esse, esse convite, né, eu falei para que as figuras públicas, né, as pessoas é, participem conosco, porque também é uma das reivindicações da saúde mental, da pauta de saúde mental, a criação de espaços coletivos onde nós possamos estar, né, então, então, é uma praça organizada, é uma praça com bancos, com ilumi boa iluminação, né? É monitorada também né, pela polícia, que a gente tenha segurança, que a gente tenha renda, que a gente tenha habitação, mas principalmente que a gente possa ter espaços de participação, que as pessoas possam estar, espaços de convivência, e que nesses espaços nós possamos ser aquilo que nós somos, né? Simplesmente. Então, é... é é isso, eu acho que a nossa mensagem é que a gente possa ser aquilo que a gente é sem, sem máscaras e, e diminuindo o nosso preconceito cada dia mais tá certo, muito obrigado Vivian, muito obrigado Adriana, e assim a gente encerra mais um Em do Podcast toda essa programação que a Vivian uh, e a Adriana nos passaram elas estão no nosso site no rimaframix.com.br ao longo de Toda semana a gente também vai continuar divulgando isso nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais, na nossa rádio, né? e no, em todos os nossos canais também na né, edição impressa. Quem tiver dúvida, quem quiser acompanhar um pouco mais, acessa o nosso site. Lá tem o link, tem o link da, do CAPS de Rio Negro, do CAPS de Mafra. Vai ficar sempre bem informado. A gente retorna na próxima semana com outras informações.